Olá galera tudo bom com vocês Miguel Alves aqui seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital pessoal fica comigo assim receber até o final que eu vou te ensinar aqui como você tá adicionando aqui o Instagram na tua conta de anúncios beleza então não perde nenhum conteúdo que eu trago para vocês aqui de forma totalmente gratuita para te ajudar, para te agregar bastante, beleza? É, já peço que você também já desça aqui embaixo, que poxa, eu vou pedir milhares, bilhões de vezes isso aqui para você não perder nenhum conteúdo, tá? Então se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ok? E ativa o sininho para ser, ser notificado, tá bom? Se você não ativar o sininho... Caramba, como é que tu vai ver meus conteúdos? Que eu entrego pra você todos os dias aqui, de mão beijada, tá? De forma totalmente gratuita. Então, de fato, isso não vai é, te agregar de forma alguma, tá? Se você não ativar, ok? O sininho é para você acompanhar sempre meus vídeos que eu entrego pra você aqui no nosso canal. Beleza? Então não perde não, cara. Que aqui são coisas ricas, tá bom? Conhecimentos que eu peguei de dois anos para você é, pegar isso aqui e implementar, ok? De forma bem natural e bem didática mesmo, tá bom? Bem direto ao ponto. Nesta aula aqui de hoje, vou te ensinar você tá adicionando aqui o teu Instagram. Beleza? Bora para o nosso conteúdo prático. Você vai rolar aqui no canto esquerdo, tá? Você vai rolar, tá? Você vai procurar aqui a aba aqui, ó, Conta do Instagram. Clica, tá bom? Aqui, ó, tá tudo zerado, beleza? Bem tranquilo mesmo. Então, você vai vir aqui, ó, em Adicionar, tá? Você vai vir aqui, ó, em Conectar com a Conta do Instagram, tranquilo? E agora você vai... Procurar agora o Instagram, eu, eu não sei se você tem o Instagram aqui, ó, mas eu tenho o um Instagram aqui, ó. Vou conectar aqui, ó, tá, ó. Então, é esse Instagram, tá? Se você não tiver, você vai colocar o teu login e senha do Instagram, tá? Ó, de forma automaticamente, ó, já, ele, ele já vai reconhecer, correto? Ele vai adicionar para você, ó. Pronto, perfeito, já foi adicionado, tá? Ao, ao ele é, aparecer para você essa opção, tá? Não se esquece de poder adicionar a tua BM, tá? Adiciona, Clique aqui, ó nesse botãozinho aqui ó clica tá e você vai adicionar agora esse Instagram a tua BM tá Clique aqui ó concluir tá você pode ver que nós marcamos aqui bem direto ao ponto bem devagarinho para você não se perder tá que eu não quero que você se perca de jeito nenhum eu prefiro passar uma aula aqui duas horas de aula ensinando a mesma coisa falando a mesma coisa né do que você ficar com dúvidas tá bom que meu objetivo aqui é de poder te ajudar tá bom de forma bem natural tá bem direto ao ponto então ó bem simples tá bom ó, feito que o processo marca essa opção clica aqui em concluir beleza pronto concluído ó. concluído perfeito estamos aqui ó o Instagram já está conectado beleza outro ponto muito importante caso que tu queira remover cara que remove aqui ó você pode remover de volta tá bom você pode remover tranquilo bom eu quero poder é, adicionar pessoas ó outro ponto muito importante adicionar pessoas ó. você vai poder adicionar tá bom é, tem aqui também atribuir parceiro também essa opção, tá? Você pode também atribuir parceiros também o um meu processo. Você vai colocar aqui o nome da, é, do, da da empresa do parceiro, da empresa parceira no caso. Você pode inserir aqui, não tem problema. Mas essas opções e vir aqui, ó, avançar, tá? Você vai permitir, tranquilo, é adicionar ativos, tá bom? No caso aqui a gente vai mandar, é uma aula especificamente para ativos, beleza? Então, então tá bem simples o o processo, tá bom? Não tem mistério é isso aqui mesmo que eu quis te passar. Tá? Para você não perder esse conteúdo aqui, essa informação. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Fique com Deus e até o um próximo vídeo.